Se o outro estiver criticando, é. critica, mas critica direito. Critica pra eu ficar famoso, entendeu? É, mano, critica e joga mesmo. Lá no, eu, eu quero mesmo aparecer lá no Fantástico. Faz uma crítica pra, pra explodir, né? Pra... Ah, é, se me criticar, me joga lá no Treta News, velho. É, eu ah, eu é, Ah, tô... é meu sonho, cara. De... Aí, ah, será que eu apareço no Treta News, velho? Como é que finaliza o vídeo? Como é que eu vou criar uma treta com você, velho? Ficou é uma treta comigo? É, uma treta, não sei. Eu quero aparecer um Treta News, Agora lá, não apareça. Vai que eu apareço nesse podcast. Faz a thumb segurando o meu pescoço, Sofia. É, vamos fazer a thumb. É aí, ó. A thumb, é. segurando o meu pescoço. <risos> <risos> Muito bom, cara. Meu Pô, amigo. Cara. Muito bom te ver. Muito bom te ver. Porra, corta. Esse... Corta!